Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? É Miguel Alves aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, nesse vídeo vou te ensinar como você encurtar link e camuflar também ao mesmo tempo usando duas ferramentas tá Eu vou falar para vocês que o diferencial mas portanto as duas ferramentas fazem o mesmo pra, é, processo tá faz o mesmo trabalho então pode ficar tranquilo Eu vou te passar aqui passo a passo como você vai estar tá aqui trabalhando com essas duas ferramentas juntas beleza atrelada ok então se você já gostou da ideia desse vídeo já peço que você já deixa aqui embaixo já se inscreva no meu canal desse like e também comentar tá deixa seu comentário aqui embaixo assim muito importante Ok? Vamos para o nosso vídeo que é a parte que eu gosto de poder agregar para você. Bora! Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer, tá? Você vai estar aqui no Google, na barrinha, tá? Você vai deixar aqui um encortador de link, vai dar um enter, ok? E aqui você vai pegar aqui ó, o cortador de URL. Vamos clicar aqui, beleza? Então, se você atuou com algum tipo de link especificamente, como link de afiliado, como um link também de WhatsApp, então você vai poder também estar tá atuando, tá? Está trabalhando aqui para fazer aqui esse processo, beleza? Então, vou colocar aqui para cá vamos pegar aqui ó, o link aqui na monetize eu okay? vou pegar aqui um link tá da página de vendas que da monetize ok se você é um afiliado tá e quer trabalhar para que o seu link possa ficar curto então você vai poder pegar aqui ó ok o link do teu produto da página de vendas tá você vai pegar copiar você vai copiar esse link ó copia o link beleza copiei conta aqui no encurtador vai digitar aqui ó vai dar vou aqui okay? coloquei aqui Vamos encurtar aqui o URL, pronto. Ó, nossa varia foi encurtada, tá? Então eu posso trabalhar isso aqui. Eu vou copiar o URL, aí tá? eu posso levar aqui para nossa outra ferramenta que vai ser o Bitly, tá? Então você vai clicar aqui em Cliente, ok? Em Cliente, clicar para aparecer para você essa aba. Você vai colocar aqui dentro, ok? O teu link. Você pode olhar que é, o link está um pouco todo bagunçado, tá? Mas você agora vai vê que o link vai ficar até curto, né? Então, ele vai personalizar para poder até personalizar, OK? Você vai poder até personalizar em seguida esse link também. Beleza? Vamos clicar aqui em create. Certo, tá vendo? Ele já encurtou inclusive, ou é a mesmo o mesmo processo, tá? E o mesmo processo que essa ferramenta aqui que é o curtador de link, ele trabalha, o Bitly também faz o mesmo processo, tá? Ele encurta o link. E aqui é onde está a mágica, onde nós podemos, é, porque hoje nós podemos pegar esse link, podemos camuflar esse link. para tornar ele um link mais confiável. Beleza? Vamos clicar aqui, vamos, você pode apagar aqui, ó, essa parte. Apaga, certo? E aqui você vai dar um nome, né? Vamos colocar aqui o produto aqui, ó, produto milionário. Produto milionário. Beleza? Você vai colocar aqui, salve. Salvando tá o link editado, você pode poder copiar. Você pode olhar que eu vou aqui eu só vou corrigir. Tá, vamos dar um link aqui. Ó, vou colar o link aqui. Tal tá, o produto já tá aqui. Já vamos abrir o página. Vamos conferir para ver se tá tudo certo. Beleza, carregando então, certinho. Tá bom. Tá aberto, tá abrindo aqui. O link tá camuflado. Ok, e também o link ele se encontra é né, personalizado. é tá, isso aqui é o que é diferencial né? Esse processo, OK? Isso vai agregar mais valor. Então, para quem tá atuando aqui, que quer atuar com link mais profissional, mais bem eh, trabalhado, tá bem personalizado, então eu sugiro que você utilize, tá? Faça é eh, esse esse esse faz esse processo, OK? Com as duas ferramentas. OK? Caso que você queira utilizar também, somente o Bitly, tá? O Bitly, ele faz também a mesma função, tá? Tanto ele como ele também ele encurta o link, como também você vai personalizar esse link, tá? Então, essa função aqui, tá? Do nosso encurtador aqui, ele de fato, ele só vai encurtar seu link. Então, esse aqui que é, o, que é o diferencial da ferramenta, tá? Ele apenas encurta o link, beleza? E o bitlink você vai trabalhar, você vai poder, né? É, fazer a mesma função de poder encurtar e também de poder personalizar, ok? E com o link também de WhatsApp também não é, não é diferente, tá? O WhatsApp também é a mesma coisa. Vou pegar aqui o link aqui, ó, o link de WhatsApp, copiar é o link, ok? Você vai vir aqui, ó. Pode também cortar. Vamos clicar aqui no link aqui, ó, vamos colar aqui dentro, né? Pegamos o link de WhatsApp, vamos colar ele aqui e aqui você vai cortar o URL. Beleza? Perfeito, tá? O link já foi cortado, tá bom? Ficou um link encurtador.com.br barra né? Um códigozinho aqui, tá? Então bem simples mesmo, ok? Mais caso que você queira aqui utilizar o Bitly, tá? O Bitly também faz o mesmo processo, é até melhor que aqui. Você vai pegar esse link, tá? Que nós pegou aqui, ó, do WhatsApp, tá? Vamos copiar aqui, ó, esse código aqui. Então a gente vai pegar agora, vamos colocar aqui, ó, Create, tá? Vamos clicar em Create aqui, ó. aí tá? você pode colocar aqui que automaticamente, tá? Ele vai, ele vai é, encurtar esse link, tá? Vamos clicar aqui em Create, ó. Automaticamente ele vai encurtar o link primeiro tá ó ele cortou o link tá vendo aqui embaixo aqui ó o link tem tá cortado tá você vai apagar isso aqui você pagou até aqui nesse ponto tá do barra então, você vai colocar colocar agora aqui ó eu vou colocar aqui WhatsApp estratégico estratégico beleza WhatsApp estratégico vamos salvar tá você vai clicar aqui salvar personalizou aqui ó tá ficando um mais bonito mais confiável Clique vai clicar agora em salvar Ó, o link aqui editado tá bom certinho também você pode copiar o link ó, pode copiar o link tá o link já foi salvado já você vai com um vamos, vamos testar agora vamos ver se o, se o link de fato tá funcionando beleza tá tudo ok aqui vamos clicar aqui ó mas tá estratégico Pronto, ó, tá certo então o um link que foi aberto tá dei para você aqui só como exemplo mesmo para exemplificar para tá? mostrar que de fato né, o link funciona e que você vai poder também tá aplicando isso tá? para encurtar seus links de afiliado para você encurtar também o WhatsApp, porque geralmente o WhatsApp ele mostra o teu link totalmente é todo tipo garranchos, né? Então esse vídeo que para te agregar e te ajudar com esse processo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ok, um forte abraço, fique com Deus, até um próximo vídeo.